E agora temos aqui o cozinheiro. que cozinha, Mr. Shark. Sim, o tubarão desdentado. Mostra o dente quebrado, Shark. <risos> e agora vamos ver o que está a cozinhar por aqui. Hum, as batatas parecem apetitosas. Hum, delicioso o de bandido. Vamos ver a galinha sentem hum. o cheiro ah, e aqui está o arroz Bom, não vou abrir porque estão esfriando as batatas ainda para pôr aqui para depois vir para aqui ah. e agora o cozinheiro em pessoa com luz acima da cabeça que não deixa ver a sua cara e agora o mestre, uh... o mestre de cozinha... Bom, pessoal, isso é um prato feito à base de batatas fritas e, e um guisado de galinha. Como podem ver, a batata frita é feita num óleo quente. Bom, o guisado um de galinha... É, não... não é... A base de galinha... o guisado de galinha o quê? O guisado de galinha... É, é feito como... Vocês sabem... Como um guisado qualquer... Claro... Base... <risos> Base de galinha. Gato, hoje a gente liga